Só do toque do levante do grito, ninguém vai ficar mais quieto. O canto da inércia mudou, do terrível sono despertou. É sim a novidade, bate na porta. É sim. Assim, com um sentimento novo que toca, para enfim que cheguei a hora de fazer a troca. Hollywood. Todos os dias, todas as manhãs, a fim de ganhar a vida. Lá vou eu para o mercado onde se compram mentiras. Esperançoso, entro na fila dos vendedores. Brest! Era esse o poema, ele é muito breve. <risos> é. Yeah. <laughs> Eu passo calado, sem gritar do alto. Tomado de assalto por todos os lados, eles me sentaram. E eu vivo cansado, de tanto ser cobrado. Na minha fome eu trabalho, o tempo que não viajo, o está pesado. E só me pergunta é por Puta merda, hein? A gente aqui numa semana de doidos, de greves, parálises, piquetes, sessões, plenárias, políticos, politiqueria, politicagem, policio, policias, manifestações, polícia militar, polis e mais polis no mundo de lá fora, as pessoas que não querem aparecer, que, querem, que não querem se destacar, e sim fazer uma diferença real, se mover de verdade mover e mexer com o resto do mundo, elas morrem. Salve-se quem puder dessa macabra nostalgia, de venerar os antigos métodos e hálitos, de soprar as velas, estourar balões e miolos, e saudar os lobos da perseguição, que ainda vivem por aí, e como gente comum, se passando por gente de bom. Thank you